Hoje um segredo para você que pode transformar a sua vida. Atenção, veja, ouça até o final. Segundo as pesquisas do governo federal, 75% da população se automedica. Ao invés de ir ao posto de saúde e procurar o seu médico, vai diretamente na farmácia. E aí se automedica e tudo pode se complicar. Conclusão, de cada 10 pessoas, 7 estão emocionalmente com a sua saúde física, mental, emocional, comprometida. A pergunta é, mas por que, que isso ocorre? Vou destacar dois motivos que eu acredito serem os principais que te levam a essa situação. O primeiro motivo é a falta da sua gestão emocional. Mas o que é isso? A pessoa não sabe quem ela é, a pessoa não se conhece, ela não sabe interpretar a linguagem do seu corpo, pois o seu corpo se comunica com você quando algo interno não está bem. Por exemplo, quando você está no estresse, vai te dar uma dor de cabeça. Se, se no almoço, numa confraternização, numa festa, você excede um pouco a comida, toma demais, o corpo vai acusar um mal-estar. No meu caso específico, em 2003, 2004, eu tive um câncer. Como que eu prestei atenção na linguagem do meu corpo? Caía gotas de sangue das minhas narinas. Eu procurei logo um médico, ele diagnosticou câncer e consegui curá-lo em três meses, porque prestei atenção ao sinal do meu corpo. Portanto, estar atento. Então, prestar atenção às mensagens do seu corpo e ter controle da sua gestão emocional é fundamental para a sua saúde. É olhar para si, olhar para o seu interior, prestar atenção em você. O segundo motivo, a nossa ignorância mental nos leva a situações complicadíssimas. Na maioria das vezes já agimos como se fôssemos robôs, tudo no automático como se fôssemos uma máquina operando automaticamente. E é bom lembrar que 95% das nossas ações têm origem no nosso subconsciente. Porém, a notícia boa é que eu posso mudar isso. Como mudar? Bom, precisamos recodificar os nossos programas internos, mudar a programação do subconsciente, uma nova programação para a nossa máquina cerebral, pois ninguém está condenado a vida toda. A pergunta é como fazer isso? Bem, primeiro eu preciso me conscientizar que é possível assumir o comando da minha vida. Foi o que eu fiz. É preciso estar fazendo tudo com a mente no momento presente, não olhar o passado e o futuro. É no momento presente. Eu sei, eu faço, eu comando pois a nossa saúde mental está diretamente ligada às ações, ao meu comportamento, às minhas atitudes que desenvolvemos durante a nossa vida no momento presente. O fato de eu me conscientizar do que faço, avaliar o que faço e buscar uma ajuda de um profissional, para quê? Para remodelar, para recodificar, para mudar o processo interno, para mudar o meu protocolo interno, vai me levar a uma saúde saudável. Recodificar cerebral, a recodificação cerebral, é mudar o que eu faço no piloto automático, sem eu perceber. Mudar tudo isso é possível, porém, vai exigir um investimento seu. Vai exigir tempo, coragem para uma nova gestão emocional. Talvez você esteja perguntando, mas é fácil? Não. Mas tudo é possível aquilo que está aberto a mudanças. E acredita que é o seu melhor investimento, pois trata-se da sua vida, da sua saúde mental e da sua felicidade. O sucesso da sua vida está na gestão emocional com a recodificação cerebral. Você merece. Você nasceu para ser feliz e próspero. Bem, como você assistiu até o final, Vou te dar um presente para você. O mantra é criado por mim, e se você repetir várias vezes ao dia, eu faço isso todos os dias. Já começa a sua gestão emocional e a recodificação a mudar na sua vida e transformar a sua vida. Então, quando te perguntarem para você, e aí, amigo, e aí, amiga, como é que você está? Diga em voz alta, estou cada dia melhor. Está com problema? Está tudo errado? Não tem, não tem problema nenhum. Diga, estou cada dia melhor. Faça isso e vai ver a transformação na sua vida. Gostou do vídeo? Dê um like, faça um comentário aqui embaixo, faça uma pergunta que eu vou responder. Assine o meu canal, né? me acompanhe no Instagram ou envie esse link para amigos e para amigas. Elas vão adorar. Assim você está lá colaborando também na transformação delas. Um abraço carinhoso e Namaskar.